Fala galera, tudo bem que vocês é Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fique comigo e assiste e veja esse vídeo até o final que eu vou te dar aqui algumas dicas muito importantes, tá? Muita gente é insere, ok, o cartão de crédito, ok, na BM do Facebook então não consegue mais remover. Beleza e nesse vídeo eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar bastante bom vai até seres solucionar que okay, o seu problema beleza é a forma mais correta que tem mais certa que tem para você tá nesse né, desvinculando aqui agora tá esse problema beleza se você já gostou da ideia desse vídeo que peço que você já desse aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante e não esqueça de poder ativar o sininho né para ser notificado quando eu lançar um vídeo para vocês aqui Diário, beleza. E se você pulou aqui de paraquedas também, já se inscreva aqui no meu canal também, tá? Para a gente poder começar também, a se familiarizar, ok? E a gente começar a trilhar um caminho aqui juntos, beleza? Então, bora para o nosso conteúdo que é a parte gosta de agregar para você. Bora e então, galera, que é bem simples, beleza. E essa parte aqui é onde todo mundo, né, vem para colocar a forma de pagamento, ok? Coloca aqui real, é real brasileiro, coloca aqui o Brasil, né? Se for é, trabalhar. Com um produto aqui, com um negócio aqui no Brasil, insere isso aqui bonitinho e vem aqui para escolher, né? A forma de pagamento, porque isso aí em cartão de crédito ou débito isso né? é boleto também bancário, né? Ou você é também, internet bank, tem aqui também as opções, tá? E vem aqui, clique em avançar, correto? E aqui quando eu chega nessa parte aqui é onde eles injetam o cartão, beleza, tudo tranquilo aqui. Injetou salva, tá tudo certo, né? Anuncia, ok, e beleza. E muitas das vezes é a coisa que mais interessante que eu quero fizar com você aqui. Que a gente não consegue, tá? As pessoas não conseguem depois estar tá removendo o cartão por algum motivo, beleza. E nesse, nessa parte que eu quero falar com você, eu quero deixar para você que uma coisa muito importante, tá? Que é muita gente está reclamando sobre isso, tá? Eu vou até provar para você aqui também que eu já passei por isso, ok? Então, o caso aqui é o mesmo, tá bom. Olha só, nesse site aqui, o que não reclama aqui, né? Então, é tem uma, tem uma, uma pessoa aqui, né, que tá reclamando também sobre o mesmo problema, ok. Informando que ela, é, ela começou a trabalhar com a conta de anúncios, correto? E ela resolveu, ela falou, poxa, eu quero remover né, a minha forma de pagamento, mas eu não consigo, né? Então, é, eu olhando isso aqui, achei incrível, né? Achei bem legal compartilhar, ok? Porque foi o mesmo problema que eu já tive lá atrás também, tá? É, com esse mesmo é, conceito aqui, tá? Com esse mesmo processo, beleza? Eu anunciei e não... E, e não estava conseguindo, né, poder remover ali, ok? Então, cara, o que me fez realmente conseguir essa remoção foi quando eu entrei exatamente aqui, ó, tá? Foi aqui exatamente quando eu é, falei com o suporte, beleza? Então, eu quero falar para você que não há fórmula mágica, não há tipo, não tem como você resolver ali, não tem como, não tem como você pedir ajuda. A ajuda que você vai ter que pedir vai ter aqui, ó, vai, você, você vai ter que ir aqui, ó, na central de ajuda do Facebook. Beleza, eu sei que tem muita gente que também tem contas novas e não tem acesso, né? Ao mini chat, assim como eu tenho. Beleza, então é se você não tiver, se tiver alguém, ok, aí é que tenha o acesso ao chat, você pode também tá é, pedindo para essa pessoa, ok, que entrar em contato com o Facebook, que o Facebook vai entrar em contato com você, porque eu já fiz isso, eu já testei isso, né? Com a amiga minha, porque okay? a conta dela era nova. Certo, então é, eu só, só que tinha um acesso aqui ao chat. Tá, eu tenho acesso ao chat porque porque minha conta é antiga eu já gastei um bom orçamento, ok? Aqui na minha conta, então por isso que eu tenho acesso ao chatzinho né? Toda hora, é, a, a qualquer momento, se eu quiser resolver um, um problema, eu venho aqui só seleciono o um problema, né? E entro aqui, ok? Já vou, né? Entrar já em contato já com o Facebook, beleza? Toda hora que eu, que eu quiser. Então esse problema tá para você conseguir é remover o teu cartão você só vai conseguir no chat tá você entrando em contato com o suporte do facebook e para ele como forma também de poder te ajudar mais ainda eu vou deixar esse super link tá é daqui tá o, o próprio link aqui que eu utilizo ok aqui embaixo da descrição do vídeo para te ajudar ok se você encontrar esse vídeo aqui e você assistir isso aqui ok é, essas dicas que eu tô dando para você eu vou deixar para você aqui ó o link aqui abaixo da descrição desse vídeo beleza para você não perder tá para você seguir todo o processo passo a passo tá? para você falar com o suporte tá eu posso até exemplificar para você aqui para você ver que é tudo aqui é real tá é verídico tá eu vou colocar aqui eu vou pegar aqui um, um exemplo aqui ó como exemplo aqui eu vou pegar tá só para te mostrar beleza que é que é verdade ó tá bem ó? olha só Ok? Esse link funciona. É o, é o link que eu vou te dar pra você. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, aqui na descrição do vídeo. para você não perder, tá? Pra você resolver o seu problema. Que eu quero que você re realmente né, resolva o seu problema. Beleza? Então é isso que eu quero. Então aqui, ó. Aqui eu vou é, ver um problema aqui. tá? Eu vou informar o problema que... Que eu tô informando aqui, ó. Eu vou procurar aqui. Vamos ler aqui, vamos Vamos fazer isso aqui junto, tá? Vamos fazer isso aqui junto. Vamos lá. Vamos procurar aqui tudo aqui. Vamos colocar isso aqui, tá? Vamos colocar isso aqui só para te, te dar como, é, como exemplo mesmo. Ó, e aqui embaixo ó, eu, vou, eu vou clicar em fale conosco, beleza? Vou só marcar aqui uma opção aqui, tá? Eu posso aqui até eu posso falar que o problema tá. Eu posso falar o problema e aqui eu posso é só escolher que o arquivo, No né? caso que eu, eu possa até bater um print, ok? Eu posso mandar para eles também, tá? E aqui, ó, vem aqui em iniciar chat, tá? Iniciar bate-papo, tá? Eu vem aqui iniciar bate-papo, beleza. Colocar aqui só como exemplo aqui, ó, só como exemplo, só para vocês verem que o botão ativo, ó. Eu vou vou aqui adicionar aqui um arquivo, só dá para vocês como exemplo, beleza? Mas eu não, mas eu não vou mandar nada. Olha só. Só para mostrar para vocês como exemplo. Para você ver que tá funcionando mesmo. Posso falar que o, o problema tá, ó. Não consigo, coloca aqui, não, não consigo remover meu Cartão, beleza, só para dar como exemplo, mesmo. Beleza, aqui ó, e aqui ó, tá vendo aqui ó, como o botãozinho foi foi é, ativado, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou incomodar. Eu não vou, tipo, né? Eu não tô tendo nenhum problema. Então, que seria chato né? Eu mandar qualquer coisa, tipo, né? E mandar uma mensagem qualquer aqui. Então, aqui só para te dar como exemplo, deixar bem claro, tá? Que esse link aqui dá para você, beleza. Então, aqui ó, iniciar é a bate-papo, poderia muito bem já. Né, falar com eles e informar o problema e assim eles iriam resolver. Eles, né, com, com toda a certeza, iriam checar o okay, que toda a situação e iria resolver. O meu, vai, né, resolver o meu problema, né? Beleza, então aqui seria é, a dica que eu, que eu queria te dar: tá, essas informações, essa visão, beleza, para você é, não cair aí ah me ajuda. É, é aqui eu, eu não consigo é, remover porque quando chega nesse ponto, galera, é porque a, é, a tua conta. É, é, ou ela tem alguma coisa restrita ou teve alguma coisa que, que ali que impactou, né? Que você acaba que não consegue, tá? E muitas das vezes também tem situações, tá? Que você ali vai adicionar ali, por exemplo, ali o botão ali é em, em adicionar fundos também, tá? Acontece muito isso, tá? De você não conseguir mais retornar ali, ali, né? Na forma de pagamento, beleza. Então, tem assim, outras diversas, diversos fatores de um né? Que você tem que ficar ligado nisso, beleza fica muito atento para quando você for, né, é, adicionar a sua forma de, a forma de pagamento, tá? Aqui, ok? Para você fazer certinho, tá? Coloca só um, uma forma de pagamento. Super indico que você use somente uma. Aqui tem gente que fica trocando, fica adicionando mais outra, tá? Se você for utilizar, utiliza apenas hoje para você não ter esse tipo de problema aí, né, no futuro, tá? Caso você, quando você quiser remover, você vai estar tá removendo sem, sem nenhum problema, tá? A tua conta, beleza? Outro ponto aqui, tá? Eu vou dar para você aqui também. Eu vou te mostrar também que eu gosto de mostrar tudo aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Tá? Eu vou entrar aqui no meu também, aqui de anúncios, aqui para te mostrar também. Tá? Para você ver, tá? Que eu só utilizo apenas um cartão e sempre que quando eu quero remover esse cartão, eu removo. Eu sempre usei esse cartão, tá? Na minha, na minha vida inteira e meus projetos aqui de campanhas, tá? No Facebook Ads. Olha só, tá aqui, ó. Tá? Sempre aqui, ó, é quando eu quero. Poder remover isso aqui tá? Eu sempre removo. Olha só que editar ou remover, tá vendo? Ó, sem nenhum problema, beleza. Por quê? Porque eu nunca fiquei trocando de cartões. Ok, eu nunca fiquei tipo mexendo aqui na, na conta. Tá. Eu sempre utilizei esse cartão. Quando eu quero remover, quando vai trocar, eu venho aqui troca tranquilo. Beleza, até porque também eu tenho suporte, né? Quando eu quero resolver um, um algo rapidinho eu vou lá no, no chat, mostrar para vocês e já consigo já remover. Beleza? Então, não há forma mágica para você tentar, ah, eu, eu não consigo remover, alguém me ajuda. Não, somente que vai poder te ajudar, somente o suporte, tá? O suporte que eu, realmente, eu sempre é, resolvi, né, todos os meus problemas, inclusive isso aqui também, ah, para remoção do cartão. Beleza? Então, sempre eu removi, sempre consegui, né, resolver todos os meus problemas, tá? Tudo com o Facebook, tá? Com o suporte aqui no Facebook beleza então que foi só para você ter uma visão tá de exatamente do que, que realmente como é que é todo o sistema todo o conceito beleza espero que você tenha gostado que foi só uma visão Ampla Ok de, de que alguns pontos aqui que você pode estar tá captando tá e entender o jogo e, melhor de tudo né o link que eu vou dar para você aqui foi totalmente gratuita para vo você utilizar tá para você ok tá resolvendo esse problema beleza da remoção do teu cartão tranquilo para te ajudar de verdade, que eu quero te ajudar, ok? Se você viu todo esse vídeo aqui, tá entendeu, ok? Deixe abaixo aqui do vídeo, aqui nos comentários, ok? Porque eu vou ter a honra de poder ler esse comentário e poder te responder, tá? E poder te agradecer, né? Por você ter implementado o que eu te passei aqui te mostrei. Beleza? Que realmente funciona, que eu quero que você realmente aplique, né? Que eu quero que você, cara, que isso funcione bastante, beleza? Então, para você executar isso, beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo aqui, cara. Um forte abraço, fique com Deus. E até o próximo vídeo.